Olá pessoal do YouTube, aqui mais um vídeo no canal Reis Ariel E para vocês verem, hoje eu sei de novo no o e fui para Bento Gonçalves Eu só queria comentar essa experiência que eu tive com o Anel aí Olha, se eu não tivesse com o pneu 90, 90, 14 Que é o dia inteiro da Honda PX 650 Eu tinha caído um belo de um tombo, tinha me sentado legal Porque... Aqui para de Novo Hamburgo, para Bento Gonçalves, pra cá, tem muita curva de estrada. Não tem muito assim, é... toda escuta já é ruim pra entrar numa curva. A Honda PX-50, ela não é, muito, não é muito boa. A Nilmax, 160 também não é muito, muito boa. Mas a NEL, assim, com o pneu 9014 que eu tô com o traseiro dela, o dianteiro da minha ainda é original. Mas, assim, ela não é legal uma moto assim, é uma custa mais nós dia a dia para nós fazer o que eu fiz no Vambur pra cá vir nossa viajado sim e tomar cuidado mas quer dizer se que a anel com peça original para fazer o que eu fiz hoje não é muito boa